Cláudia Cruz, mulher de Cunha, é condenada em segunda instância na Lava Jato. E a zoinha esbugalhada de Botox mais famosa do Brasil, Cláudia Cruz, que pra quem não sabe é a esposa do bandidão do Eduardo Cunha, acabou de ser condenada em segunda instância. E olha que ela já tinha sido absolvida na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, hein? Que havia considerado que não existiam provas suficientes de que ela teria participado conscientemente dos crimes cometidos pelo maridão. Pois é, e depois ainda dizem que o Moro persegue esses vagabundos. Só que o Ministério Público Federal recorreu dessa absolvição generosa do Moro e conseguiu a condenação dessa picareta no TRF-4. Mas apesar dessa pena em segunda instância ter sido de 2 anos e meio Ela poderá cumpri-la em regime aberto Ou seja, no conforto de sua mansão Construída com um suor e muito trabalho de cunha o que quer dizer? De nós, os otários dos brasileiros mas, por falar em cunha, coincidentemente, no mesmo dia da condenação da sua esposa, Eduardo Cunha teve a sua prisão mantida pelo STJ, que funciona como uma espécie de terceira instância da justiça brasileira, só ficando abaixo do STF. Hashtag Chupacunha. E aí, já comprou seu tarinho? Então faça que nem o chefe David do canal Dom Brasil Que me mandou uma foto do Tarinho fazendo receitas bem gostosas Diretamente de Jacaraípe, no Espírito Santo Chupa Masterchef! O quê? Ainda não comprou o seu? Então corre lá na lojinha, vou deixar o link aqui no izinho Que tá aparecendo no canto da tela Quero receber mais fotos, hein? Ministro do STF, nega pedido para soltar não, não, não tô de sacanagem não, mandaram mais um pedido de habeas corpus pra tentar soltar o jararaca de nove dedos da carceragem da polícia federal em Curitiba. A boa notícia é que esse pedido também foi negado, mas vamos ver por quanto tempo né? Afinal de contas, como o bananão do Temer e os presidentes da câmara e do senado estão viajando, quem está no comando do país é a presidente do STF, Carmen Lúcia. Com isso, é o ex advogado do PT, Dias Toffoli, quem assume o Supremo. E por mais que o próprio Toffoli negue qualquer medida para beneficiar o seu ex-chefinho, não dá para acreditar muito nesse tipo de promessa, né? Lembrando que, se não for agora em julho, Toffoli ainda poderá pensar em muitas outras formas de dar um jeitinho na situação de Lula depois do segundo turno das eleições. Afinal de contas, ele assumirá a presidência do STF de forma definitiva a partir de setembro. E na presidência da corte, ele poderá acolher monocraticamente, ou seja, apenas com a decisão dele, qualquer liminar que chegar em suas mãos, inclusive alguma com o pedido de liberdade de Lula. Hashtag, olho neles. Hashtag, Lula na cadeia. 96% da população ainda utiliza dinheiro vivo em pagamentos, aponta Banco Central. E eu que pensava que eram só políticos como Gedel, Cunha, Temer, Aécio, Dilma e Lula que gostavam de dinheiro em espécie. Pois é, acredite se quiser, em pleno 2018, a maioria absoluta dos brasileiros ainda utiliza dinheiro vivo para fazer pagamentos. E isso acontece especialmente com compras de até 10 reais, mas diminui com valores mais altos. Só para vocês terem uma ideia, no comércio, 50% do faturamento ainda vem de pagamentos em dinheiro. Mas a boa notícia é que na pesquisa anterior de 2013, esse percentual era de 55%. Ou seja, parece que aos poucos as pessoas estão aprendendo e tendo acesso a outras formas de pagamento, como cartões de crédito. Que podem ser muito úteis se você souber utilizar de forma correta Aliás, em abril eu publiquei um vídeo exclusivo para os patrões e assinantes do site do Canal do Otário Dando algumas dicas preciosas e explicando os benefícios de se utilizar um cartão de crédito Então, se você ainda não é um assinante, tá perdendo, hein? O link para saber como se tornar um, tá no izinho aqui no canto da tela Hashtag, PicaDica e pra finalizarmos essa edição... Médico conhecido como Doutor Bumbum é preso no Rio de Janeiro. Ué, uh, será que o Gilmar vai soltar o bumbum também, hein? É, é mesmo, é. E tá que bumbum nervoso. Parabéns, menos um picareta solto nesse país. E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então já sabe, né? Se inscreve nessa bagaça, mas verifica se tá inscrito mesmo, porque esse YouTube tá foda e regaceira bem regaçado nesse like. Ah, e não se esquece de compartilhar nas suas redes sociais, hein? E não deixa de conferir os otarinhos e otarinhas lá na lojinha do canal do Otário. Quero receber mais fotos, hein? Pra acessar a lojinha, basta clicar na imagem do otarinho que tá aparecendo aqui na tela. E amanhã, quem sabe, tem mais.